Simples, igual eu faço aí com os vídeos, é, aí vai também o mesmo vídeo, vai no Facebook, vai no Instagram, o canal, o mesmo nome em cada, em cada plataforma dessa aí. Você chamou, vai sempre ter alguém fazendo pesquisa daquilo que você está falando, você já está vendendo sem vender. Eu já vendo sem vender. Se eu falo uma coisa daqui, né, de uma peça, de uma coisa de um litro esse não tem que igual o óleo mesmo lá. Você vai ver o vídeo lá no YouTube, tem mais de quantos anos? Tem mais de 100 mil já, né? Visualizações. Só sobre um vídeo. Né? Curtida. e eu não sei, eu não, não, não, não vi ainda agora, da última vez, que eu respondi lá perguntas que o pessoal faz de arte Mas eu não sei quantas curtidas tem, eu não lembro. Mas tem de só falando de uma coisa. E esse vídeo eu divido em três partes. Aí você imagina. Então, se eu tivesse vendendo isso aqui, eu estava vendendo sem vender. O camarada se interessa, ele precisa. E se ele é de perto, eu vou lá. Vou lá por quê? Porque esse cara parece que tem, parece que tem, entendimento da coisa. meu carro está com esse Vou lá saber com ele lá. Então é o que acontece. Eu estou ali num espaço pequenininho, muito pequeno no mas graças a Deus. É, tenho, assim, uma rotatividade boa. E, e agora, se é virado o ano, o vento cai um pouquinho, né? É normal. Mas... De uns sete meses para cá, que o comércio voltou à atividade, eu já tive um momentos de ter que agendar carro para uma semana, dez dias, quase. É uma semana. Né? A pessoa tem que trazer o carro para poder ir obrigar o serviço. Né? Porque a pessoa quer fazer com a gente, mesmo com concorrência. Tem mais uns três ou quatro que fazem o mesmo serviço de estágio. Mas com essa aplicação, com esse serviço, é possível a gente. Trabalhar seguramente o seu servidor. Tá joia? Então vamos parar por aqui, voltando lá pela oficina, vamos falar um pouco também de sangria, né? talvez de repente tenha que ter algum carro lá, e vamos é, iniciar lá a aplicação da montagem. Né? Mas eu disse que ia fazer vai ter uma montagem aqui, foi uma montagem rapidinha, só para vocês terem uma noção, isso né? aqui é uma tarefa. Quando então, está tudo legalzinho, é né? igual aqui, a puxa no lugar, a retetora no lugar também, então a montagem tá não tem muito... Esse é... retetor vai... outro receptor de dois, um bacto cima. Como é que é? Vou dar pressão. O quê? Esse aqui Esse retetor? Pelo taco em cima. Pelo taco aqui, eu sinto ele aqui, né, até onde ele deve descer é um pouquinho. Ele ficou aqui com um milímetro mais ou menos aqui de profundidade aqui ou bastante. Né? Ele não pode ficar saliente para cima aqui, porque a área de, de, de contato dele é mais embaixo. Igual né? está aqui, o exemplo desse aqui. Está vendo esse baixinho, beiradinho? Baixinho é. é uma área onde ele pega lá embaixo e ele, tipo, que segura, grava lá. Aí ele, ele não volta, mesmo sob pressão ali, ele não sai, ele não pode sair. Agora, se você aplica e depois volta de novo, aí tem chance de sair. Né? Você usa uma chave também para colocar também em cima? É, então, geralmente eu uso então um soquete lá 22, 24, né, apoio aqui, vou bater devagarzinho, da mesma maneira a bucha eu, eu, é, é, preenso ela na moça mesmo, eu uso lá um, eu tenho alguns soquetes, né, mas tem lá uma ferramenta que eu mandei o, o torneio fazer, que é a medida exata ali da boca do, da bucha e aquela saliência assim, só para poder empurrar, a bucha para dentro. Aí você usa só nessa daí, né? só nessa bomba ou nas outras bombas também? Não, nas outras bombas, quando dá problema de bucha, aí eu nem troco porque você não acha bucha. Ah. Começa por aí. As buchas que você ainda acha é para essas bombas aqui, esse tipo de bomba, certo? Então, montei a, a bucha. Essa é a DHB, né? DHB. Montei o redentor, eu vou montar, consegui na sequência aqui o eixo entrou legalzinho. A dificuldade muitas vezes é desse eixo entrar direto e ficar livre, assim mas aí, isso é sintoma de um defeito? ele entrar assim, sempre sem não, um defeito, sem não. é, geralmente o que acontece, ou a fabricante da bucha é, é de outra marca não do hum. né? aí tem as medidas que dão uma diferençazinha aí eu uso de que? eu uso de de talento de diminuir o que? no eixo eu vou lá, banho ele lá na, na, na furadeira de bancada, né, aí eu vou brunindo ele, vou, vou diminuindo ele, não consigo diminuir ele na medida que eu, a bucha tá pedindo aqui, porque quê? tem que correr livre. Ele não pode ficar força para poder virar, porque isso vai repetir na direção, principalmente forte. Então vai repetir e vai dar dureza, e que não vai esquentar mais, não tem que correr dele, livre. Ele fica um pouquinho aqui. Ele tem correr livre. Ah, correr livre. É. Ah. Aqui no caso não tá sem colia, mas se eu, eu girasse aqui, a colia dar umas gotinhas aqui. Né? Tá, e, tá com a polia. É. Então tem correr livre. Ele tem, não pode estar preso. Entendeu? É um detalhe da montagem. E Aí só, depois... Você só vê no final da montagem? O quê? Que tá na polia, Que ele tá livre? Você só vê no final da montagem da puxa. Tá, mas... Antes de montar o retentor. Aí você pega a polia e vai ver se ela tá... Não, é, ou pulir, ou com polia, ou sem polia, igual aqui. Você se não colocar aqui, você sabe. Colocar aqui, você já sente já que, sente que é a tá. dificuldade. Tem dificuldade de entrar aqui. Então o primeiro teste depois de botar a bucha é ver se o eixo encaixa. Isso. Com facilidade. Se uh -huh. você tem que brunir. Tem que mudar a retirada diariamente no eixo. No eixo. Dar um... Pegar uma lixa. Dar um... Uma lixa. Uma lixa 100, depois uma, uma média, uma 400, 500 né, aí pula depois para 1.200, 1.500, que é o final né, finalização, que é a mais fina, aí você bota ele no estado que está aqui, entendeu? Elezinho, ele tá Ele lisinho, que estar lisinho, não pode estar tá rugoso não. Lixa a É, entendeu? Não pode ficar rugoso, áspero, né, porque senão... No caso que você quisesse tirar esse suporte da lixa aqui, só na prensa... Na é o mesmo detalhe a, da capulinha A cabeça dele é assim né Isso Isso aqui uhum. é para segurar ele para apertar a polinha né? Isso Segura ele e aperta a polinha uhum. Isso mesmo Então aqui é uma chave Allen 3 tal uhum. Que vai aqui Então na sequência é montar os... os pin... Aliás, é bom colocar... Mas dá para colocar com o pino no lugar É como colocar o anel né, também, pela ação Colocou a regulação no, no local, né? Vou tirar de novo para ficar mais fácil de montar a tampa. Coloco o pino. Né? Aí a placa inferior, eu, eu, eu sempre dou uma olhadinha no né, dos lados. Um dos lados ele, ele tem um cantinho quadrado. Não é redondo, ele é meio quadrado. O outro já é mais redondo. A não ser do outro lado aqui. Mas tem um que por cima aqui onde vai o motor, ele é quadradinho. Então você procura manter esse mesmo lado. Na montagem. É fácil não. O quê? Ali, a placa? Tem, só isso lado. Ah, tá. É só esse lado. Ah, tá. Oi? É né? Do outro lado, se você botar não tem encaixe. não tem encaixe, mas eu estou observando essa questão aqui desse furinho. Por quê? A outra placa de cima ela também é a mesma coisa. Então é bom que você estar tá observando esse lado, lá, tá vendo o é excêntrico? a diferença um do outro. Ah, esse sim. lado que fica um pouquinho mais quadrado aqui, colocar todos do mesmo lado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não é inverter. É bom manter esse detalhe, que é um detalhezinho. Ele já criou aquela. Entendeu? É um detalhezinho que ajuda na montagem. Aqui já está com todas as paletas no lugar, um lado só, certo? Você colocou, vem com a travazinha. A travazinha geralmente você tem que usar lá um, um, uma talhadeira, uma chave de fenda nela, né? É, eu uso até uma faquinha, uma ponta de uma faquinha para poder colocar no volta no lugar. Né? Aí ela já entra. É bom dar também que dá demonstrar aqui um que maior. Você chega ali dá nesse mesma travinha e dá uma apertada aqui nos cantinhos aqui. Pra ela fechar um pouquinho mais. Antes de colocar. Mas também você com, com um alicatezinho universal e dá uma, uma apertadinha aqui, para poder o anel não sair, ou a, a, a trava, né? Não sair ali do local de trabalho dela, porque senão pode acontecer você puxar aqui e, e, e, vir, e vir junto. Então quer dizer, tem que travar ali, né? Tem que haver esse travamentozinho ali. detalhe também. É que se você está fazendo isso, pode acontecer de tudo do, sair fora. Uma vez na amostra, né, é, vai ser difícil você ter que estar tá, é, fazendo isso. Eu, geralmente, coloco as paletas depois do excento Pra o lado? o lado quadrado tá? E agora? Eu virei aqui, acho que esse lado de cá. Detalhe do excento Tanto do excento quanto a bucha, a, o rotor. Ele tem uma marcação, sempre vem com uma marcação Essas marcações É sempre para cima Tá vendo aqui? É sempre pra cima das marcações uhum. Cadê eu... Cadê eu... Então aqui, ó Essas marcações, isso Da mesma maneira que Aí você observa essas marcações pra cima E o lado quadradinho por mesmo lado lá. Então é cachorro pronto e agora é passar um óleozinho, né? Pode ser o mesmo óleo de direção. Se quiser, já com eixo no lugar, tudo no lugar, pode encher também aqui, se quiser, de óleo. Porque não vai vazar aqui, né? A não ser se você não tiver colocado aqui, ó. Esse lado aqui a gente não colocou ainda, que é a válvula. Mas se tiver solta, aí não dá pra poder colocar óleo, certo? Mas seguindo aqui, da mesma maneira a placa. O um lado mais quadradinho aqui e vou seguir a mesma sequência lá de, de montagem geralmente né? é como usar um alicatezinho de bico né? que é mais fácil tá encaixando seguindo na sequência a mola já trocou a o alhão da da tampa? se não, tem que trocar e vai alojou Aí é a hora de levantar o que? O anel a bomba. Bom. Tá Oi? O anel da bomba. Correndo. Bom, não, não. não, não coloquei tá. isso, eu três só. Ah, tá. Aí agora é a hora de quê? É... De na sequência aqui, quando for botar a trava, a última trava ali, você tem que levantar um pouquinho. para poder descer aqui um pouquinho e a tampa descer. A tampa... Aqui desceu fácil aqui porque tá sem anel aqui dentro. Certo? A só, né? Ó, certo? Mas quando tá com um anel dos dois, né? tanto na carcaça por dentro quanto na tampa, eu tenho que geralmente dar uma batidinha boa com o cabo do.